Você já deve ter ouvido falar em flex, não é mesmo? Hoje eu vim te falar sobre o que é de mais moderna no mercado da beleza em relação à proteção pré e pós-química. Mas antes, tem que deixar aquele like, hein? E se você não nos segue no Instagram, vai lá e segue a gente. Com o passo 1 um e passo 2 do Soul flex, da Soul Hair Professional, você protege os cabelos antes da coloração, antes da descoloração e também recupera aqueles cabelos que ficaram muito sensibilizados depois de uma química muito agressiva. Rico em proteínas e queratina, penetra no fio, recuperando a fibra, estabilizando a elasticidade e devolvendo a maciez pro brilho, penteabilidade e selando as cutículas e fazendo aquela camada protetora, protegendo de danos futuros também. É muito tratamento nessa duplinha imbatível, não é mesmo? Se ficou alguma dúvida, Comenta aqui à vontade, deixa suas críticas, dúvidas e sugestões e eu vou ficar muito feliz em ajudar você com os próximos conteúdos. E você que já usa os produtos da Sohair Professional, não esquece de divulgar os seus resultados usando a hashtag Sohair Academy. Um beijo da Tá e até o próximo vídeo.